um prazer apresentar o segundo episódio do podcast Fala Engenharia. Eu sou o jornalista Paulo Fernando Bueno e nesse espaço vamos conversar sobre engenharia e sobre pessoas que exercem essa atividade. Hoje vamos conversar com Levindo Neto, jovem engenheiro de computação formado pela UFRGS. Levindo, obrigado pela disponibilidade da entrevista. Muito obrigado, Paulo, também, pela introdução. Eu agradeço muito pelo convite. E ainda mais nesse ano, que a Escola de Engenharia está fazendo 125 anos, ainda se torna ainda mais especial estar aqui com vocês. vindo O podcast Fala Engenharia é um produto de mídia recente da comunicação da Escola de Engenharia. Como tu conheceu o nosso podcast? Bom, eu acabei conhecendo o podcast pelas redes sociais, né? mais especificamente pelo Facebook. No momento que eu vi, assim, eu já fiquei bastante empolgado né? com, com essa iniciativa da Escola de Engenharia. Eu que participei desse instituto por seis anos, assim... É algo bem bacana esse crescimento também nas redes sociais. Eu já acompanhava o Instagram também da, da Escola de Engenharia, o próprio Facebook, o canal da Escola de Engenharia, onde aconteceram as formaturas no ano passado. Então, mais esse canal agora, podcast, eu achei extremamente bacana. Assim. É, fiquei bem entusiasmado em receber a tua sugestão de pautas. No final do ensino médio, Levindo, há um momento de definição sobre qual profissão escolher. O que te levou a escolher engenharia e engenharia de computação? Desde o início do, do ensino médio, eu já aprendia para o lado das exatas, assim, então... A escolha da engenharia de computação veio acontecer no segundo ano do ensino médio. Eu ainda estava querendo fazer engenharia civil, daí eu lembro que, como eu sou natural de Santa Maria, eu tinha ido a uma feira de profissões lá na UFSM, cheguei lá para ver sobre engenharia civil e acabei que não achei o stand de engenharia civil lá, aquele dia específico que eu fui, eles não estavam. E daí eu vi uns robozinhos se mexendo lá em outro stand. Daí eu acabei passando lá e perguntei que curso era aquele. Daí eles falaram que era Engenharia de Controle e Automação e Engenharia de Computação, que tinha organizado. Daí eu comecei a fazer perguntas e tudo mais, cheguei em casa, falei até com, com os meus pais, acabei procurando mais essa parte de desenvolvimento de aplicativos também, comecei a ler mais reportagens sobre o assunto e daí que eu acabei escolhendo assim, não mudei mais depois daquilo. Tu te inspirou numa oficina de robótica no ensino médio? Exatamente. Tinha ido numa feira de profissões lá da, da universidade e achei fascinante. Como tu descreveria a tua passagem pelo curso de graduação da Engenharia de Computação? Eu acho que eu sempre gostei, desde o início da faculdade, de participar de Bolsas de Iniciação Científica. Então, desde o primeiro semestre, participei de Bolsas de Iniciação Científica lá no Instituto de Informática da URSS. Um dia que foi bem gratificante para mim foi quando eu recebi a notícia que eu tinha ganhado né, o prêmio de destaque do Saúde de Iniciação Científica. Inclusive, a divulgação do prêmio aconteceu no mesmo dia da apresentação que foi um dia que eu, eu lembro que eu acordei de manhã cedo assim, extremamente nervoso assim com a, com a apresentação, nunca tinha apresentado no um Salão de Iniciação Científica, e o dia acabou sendo extremamente feliz para mim com esse destaque. né Então foi um dia que me marcou bastante assim na graduação. Mas toda a trajetória acadêmica, acho que os estudantes de Engenharia da UFRGS sabem bem o que eu estou falando, que é bem difícil, né a gente tem bastante cadeiras, bastante trabalhos, bastante provas, a gente sofre com bastante pressão, assim, que, no final, é muito gratificante. Eu acho que todo o conhecimento que a gente adquire ao longo da graduação não se paga, assim, né? Então, acho que isso é o que eu levo, assim, esse conhecimento, esse pensamento crítico, né? Que eu adquiri na universidade. E como foi essa transição do curso de graduação para o mercado de trabalho? Bom, essa transição para o mercado de trabalho, para mim, especificamente, foi acontecendo ao longo da graduação, né? Então, primeiramente, eu comecei com as bolsas de iniciação científica dentro da universidade, mas já acabei tendo um contato profissional, né? Conversando com, com outros profissionais, com mestrandos, doutorandos, até mesmo professores. Depois, acabei indo, comecei no mercado de trabalho, atuando uh, como estagiário, né? Em empresas, até mesmo formadas uh, pela incubadora lá do Instituto de informática da URGS. Depois, eu acabei, né? Sendo efetivado em outra empresa, daí que eu comecei a trabalhar durante a minha graduação, né, então eu não esperei terminar a graduação para ir para o mercado de trabalho, mas assim eu fui tentando conciliar os dois ao mesmo tempo, que é um desafio, né, acho que até mesmo pela nossa carga horária se torna um pouco desafiador, assim, acabou sendo bastante gratificante, né, que quando eu me formei eu já estava inserido no mercado de trabalho, né, não tive, não tomei que banho de água fria, assim, logo depois da, da formatura. Eu vim eu observei no teu perfil no LinkedIn, também um perfil recente da Escola de Engenharia, faz pouco tempo que a gente criou, que tu trabalha em duas empresas. Como se dá essa relação de trabalho e como tu mantém a tua produtividade trabalhando para duas empresas ao mesmo tempo? Fica essa situação Exato. aí nós. Bom, acho que para resumir assim, o segredo é dormir pouco e trabalhar muito, né? Mas acho que não é o mais saudável. Como eu consigo fazer isso, né? A Zenvia, né, que é uma das empresas que eu trabalho, ela tem essa cultura do ZenVNR, que é o jeito que eles chamam lá, que permite a gente trabalhar de qualquer lugar do Brasil até mesmo do mundo, né? Então a gente tem essa cultura mais remota, essa comunicação mais assíncrona que permite também que eu atue nessa outra empresa, chamada Downtech, que inclusive fui eu que fundei, onde eu atuo como consultor né, em alguns projetos. Empresa, já atuei em empresa da Alemanha, que inclusive eu comecei a trabalhar nessa empresa quando eu estava no intercâmbio. Empresa também, já prestei serviço para empresas dos Estados Unidos. Acabo que eu trabalho na ZENV de maneira full time, mas também tenho esse tempo né, que antigamente eu gastava em transporte, e hoje eu consigo salvar e trabalhar com esse meu emprego de consultoria também para outras empresas, mas sim, é extremamente complicado às vezes conciliar as agendas conciliar reuniões, mas ainda bem que estou conseguindo Então tu vive a experiência de um colaborador de uma empresa e de um empreendedor numa outra empresa? Exato Então a Dauntech é a minha, minha empresa FII, assim que eu criei ano passado né, para atuar nesses projetos de consultoria e também sou desenvolvedor sênior na, na empresa Zend Mobile trabalho no time de inovação lá da das Como é que está o mercado de trabalho para o segmento de tecnologia da informação no momento de pandemia? Eu acho que o mercado de tecnologia, um dos mercados que foi mais requisitado durante essa pandemia, era um mercado que já vinha em constante crescimento, as empresas já estavam nesse processo de digitalização, só que a pandemia veio para acelerar isso. né? Então, Muitas empresas teriam o que elas têm hoje daqui a cinco anos e por causa da pandemia elas foram obrigadas a conseguir ir da noite para o dia, basicamente. As empresas de tecnologia, as empresas que já eram tecnológicas antes da pandemia, acabaram sendo beneficiadas com isso. Eu acho que a principal dificuldade que não só as empresas de tecnologia como as outras empresas estão enfrentando, enfrentaram mais ainda no início da pandemia, é essa adaptação mais humana, né? mais psicológica do trabalho remoto. O fato de não ver as pessoas que você estava acostumado a ver todos os dias, agora só vê por reuniões no Zoom, no Google Meet, no Teams, é um pouco diferente nessa né, falta de contato, mas com certeza as empresas de tecnologia conseguiram lidar melhor com isso, né? e conseguiram auxiliar também as outras áreas. Como o Levindo de hoje vê o Levindo no futuro como engenheiro de computação? Eu acho que essa pergunta, acabei me fazendo essa pergunta no início da graduação, né, também. Como é que eu me via quando eu tivesse formado? Como é que eu me vejo agora também daqui a 5, 10 anos? Eu acho que está cada vez mais difícil a gente responder essa pergunta, porque hoje, 5 anos, às vezes a gente tem uma evolução tecnológica em menos de um ano. Então, acho que com mais dúvidas ainda para responder essa pergunta, como é que eu vou estar daqui a um ano? tecnologias eu vou trabalhar daqui a um ano, porque o mercado tem mudado tão rapidamente, e cada dia a gente vê coisas novas, que eu acabo que eu, eu não sei o que, que eu vou estudar semana que vem, por exemplo, o que, que é a tendência de mercado da semana que vem, para o mês que vem. Então, essa pergunta, infelizmente, eu vou ficar te devendo, porque... É muito acelerado vou... né, o segmento Exato, de tecnologia eu, de informação. Eu, eu não sei nem mesmo o que eu vou estar trabalhando mês que vem. Então, é algo que a tecnologia vai nos surpreender, eu acho que essa eu, eu fico ainda mais empolgado com essa dúvida de saber como é que vai ser o futuro. Eu acho que essa é uma das grandes motivações de eu ter entrado na área de tecnologia. que sempre tem coisas novas né, para gente, a pra gente descobrir. Devindo, para finalizar, com base na tua experiência, que dica tu deixaria para os estudantes de graduação que querem empreender, como é o caso da tua experiência na DUNPEC? Ou que querem passar por um processo seletivo e ingressar numa empresa como a Zenvia. Eu acho que para ambos, acho que a é questão do estudo, assim. Acho que esse pensamento crítico que a gente obtém na universidade é extremamente importante. Então, não adianta só focar na, na questão técnica, a gente também. Tem que ter a questão do networking também, conhecer pessoas, conversar com pessoas. Acho que o ambiente da universidade é algo muito propício para isso. né A gente tem professores com uma bagagem extremamente grande, a gente tem alunos com bastante experiências também em diversos locais do mundo. Então, acho que o principal para os alunos da graduação hoje é esse networking entre os alunos, não só de engenharia, mas com outros cursos, né? essa integração com outros cursos também, que é o principal assim para... Tanto empreender, a gente tem que conhecer diversas pessoas, porque para empreender tem que ter um produto e para ter um produto tem que ter uma necessidade. Então, tu tem que saber a necessidade das pessoas também. E para entrar em diversas empresas também. Então, vai ter um engenheiro de produção lá que daqui a uns anos vai ser gerente de alguma empresa. Então, a gente tem que manter esse contato com diversas pessoas, até para ser conhecido, para ser selecionado para participar dos processos seletivos, que é algo que, inclusive, a Feira de Oportunidades lá da URGS foca bastante nisso, né? que é conhecer as empresas, mas também as empresas nos conhecerem. Né? Então, acho que o principal é networking, acho, para mim, hoje na, na universidade. Legal, parabéns, então. Bem-vindo, muito obrigado e sucesso na tua carreira como engenheiro. Muito obrigado, agradeço bastante pelo convite e boa sorte para vocês também no podcast e nos outros projetos da Escola de Engenharia. Muito obrigado.